Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGasJotRDay, e no vídeo de hoje eu tô com o cabelo molhado já no início do vídeo. Como vocês viram no vídeo passado, a gente vai ter um especial de Halloween, né? Ou seja, vai ter make o suficiente já nesse mês. Então, vamos falar um pouquinho de cabelo. Pra o vídeo de hoje, eu trouxe um produto que foi lançado há mais ou menos uns dois anos, mas eu ainda não conhecia, então eu vi aqui resenhar no canal pra vocês. Tô falando da máscara Banho de Verniz, essa é versão um Morango, da Forever List. Eu juro pra vocês que eu não fazia ideia da existência dessa máscara, mas pesquisando na internet, eu vi que foi um hype e tanto. E na verdade ela foi a sucessora dessa máscara aqui, que é a banho de verniz original Que a gente não vai falar hoje, mas se vocês quiserem, já comenta aí embaixo Se vocês quiserem, resenha dessa aqui também vai ter Essa máscara promete a proteção da cor, brilho intenso, hidratação extra, entre várias outras coisas Então se você quiser conferir comigo nesse vídeo tudo que essa máscara faz e se ela realmente funciona Já deixa o seu like aí embaixo pra ajudar no desempenho do vídeo E se você é novo por aqui...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 Então, pessoal, como vocês sabem, eu sempre começo a resenha de qualquer produto lendo a premissa de acordo com a marca. Tô com o site da Forever Lease aberto no meu computador aqui e vou ler pra vocês. A máscara ultra concentrada Banho de Verniz Morango Forever Lease 1kg promove hidratação extra brilho, deixando os cabelos radiantes, macios e sedosos com a cor iluminada e protegida. É indicada para todos os tipos de cabelo e em cabelos tingidos e coloridos promove a proteção da cor. Possui chantilly que restaura e condiciona cabelos danificados. Eu adoro de Pantenol. Oferece hidratação máxima aos fios, proporcionando maciez, conduzindo brilho e reavivando a cor dos fios. E queratina, que repara toda a porosidade da fibra, recuperando e hidratando intensamente os cabelos. Isso aí é legal, principalmente pra quem fez algum procedimento no cabelo e ficou meio danificado, sabe? Os benefícios são realce da cor, maciez, extra brilho, hidratação intensa, sedosidade, cor iluminada e protegida, que é tudo que eu preciso. Vou ler o modo de uso aqui no rótulo do produto. Aplique a máscara banho de verniz morango com os cabelos úmidos em toda a área do fio, distribuindo uniformemente com um pente. Deixe em repouso por 10 minutos, até que perceba que o produto foi totalmente absorvido, enxague normalmente e finalize como desejar. E ele deu uma dica aqui, que é para finalizar com escova e prancha. Então é exatamente o que a gente vai fazer. Antes de começar a gravar o vídeo, eu já tinha lavado meu cabelo com um shampoo anti-resíduo, que é geralmente como eu venho aqui pro canal pra testar produtos de cabelo, exceto quando eu vou testar shampoo, né? Aí eu venho com o cabelo sujo. Mas tô aqui com o meu spray por rifador, porque ele pediu pra estar com os cabelos molhados. Molhados não, né? Úmidos. Lembrando que o meu cabelo tá úmido, ele não tá tão danificado, mas ele definitivamente tá um pouco ressecado Porque realmente já tá na hora de eu hidratar ele e hoje eu não fiz a hidratação eu só veio com anti-resíduo porque eu quero testar essa máscara Ai, uau, já minha maquiagem da testa tá saindo inteira, que eu passei só uma basezinha hoje Vamos lá, né? Tô com a máscara aqui, vou tirar um pouquinho do pó e de colocar na tampa eu acredito que essa quantidade aqui é bem mais do que o suficiente pro comprimento do meu cabelo e pra começar logo, já quero falar da textura a textura dele é um creminho mesmo não é em gel e nem é aqueles creminhos que tem aquela liguinha, é um creme normal mesmo, tradicional, e ele tem algumas bolinhas vermelhas que eu não sei se vocês vão conseguir ver, que são meio gelatinosas são tipo umas bolinhas que elas são um pouquinho complicadas de estourar, mas elas estouram sim. Então gente, por ser uma máscara de hidratação, ela não precisa ser aplicada com pincel, eu tô aplicando com os meus dedos mesmo. Eu usei o pincel só pra tirar o produto de dentro do pote e vou aproveitar que meu cabelo tá bem grande, bem cheio e eu tô querendo cortar ele, então eu vou tratar ele bem bonitinho antes de eu ir no barbeiro. Beleza, apliquei a máscara no meu cabelo inteiro, já não tem um pingo de maquiagem na minha testa, mas vamos continuar aqui no site. O produto tem um cheiro perfeito, aqui eu consigo literalmente sentir cheiro de chantilly com morango, tem cheiro de doce essa máscara eu sou bem chato com fragrância para produtos de maquiagem de cabelo como vocês sabem Eu tenho muita irritação com muita coisa Mas com essa máscara aqui eu não tive problemas Ela ainda tá agindo aqui no meu cabelo E aqui no próprio site deles já tem algumas dúvidas que eu vou responder pra vocês Estão perguntando qual é a principal diferença do banho de verniz morango para o banho de verniz tradicional, que é essa versão aqui, que eu não resenhei para vocês ainda. E disseram que a diferença é que o tradicional promove um cabelo com efeito espelhado e extra brilho com hidratação intensa. Já esse aqui, além disso, ele promove a proteção da cor, além de recuperar cabelos danificados e secos. Meu cabelo está um pouco seco, como eu falei para vocês, então é por isso que eu estou avaliando essa máscara aqui e ver como ela se comporta. No momento são 5 da tarde mais ou menos, então eu vou esperar aqui uns 10 minutinhos e já já eu volto pra finalizar o cabelo junto com vocês aqui na câmera e a gente continuar esse vídeo. Então pessoal, voltei, acabei de enxaguar e tirar toda a máscara do meu cabelo De primeiras impressões eu sinto que o cabelo definitivamente tá com um toque mais macio, mesmo molhado ainda E sinto que ele tá um pouquinho mais solto e com mais movimento Mas vamos fazer o que o produto falou, na verdade o que o produto sugeriu Porque ele falou que a gente pode finalizar como quiser Mas ele falou que uma sugestão boa era finalizar com escova e chapinha Geralmente eu só escovo o meu cabelo, mas vamos ver como é que isso aqui vai ficar Como eu falei pra vocês, normalmente eu finalizo meu cabelo só na escova Eu ainda vou passar a chapinha pra mostrar pra vocês como o produto sugeriu Mas como o produto deixou aberta a finalização Eu quero avaliar também só na escova Olha só, vou tentar abaixar aqui pra vocês verem mais o meu cabelo tá bem hidratado, tá bem macio, e eu consigo sim ver que o meu cabelo tá bem mais brilhante. Olha, aqui mais na frente, dá pra vocês verem, meu cabelo não tava opaco antes, mas ele tava menos brilhante. E, pelo menos ao toque, o meu cabelo tá muito macio, eu não sinto mais que as pontas dele tão ressecadas. E lembrando que isso tudo foi só com a escova, né? Então vamos finalizar com a chapinha pra gente finalizar o vídeo de vez. pessoal, acabei de finalizar o meu cabelo. Como vocês viram, eu apliquei o verniz de morango, enxaguei, escovei o cabelo e finalizei na prancha. Eu escovo ele deixando todo organizadinho e depois eu venho na prancha curvando e ele, deixando ela com essa aparência mais bagunçadinho, que é como eu prefiro. Vamos recapitular tudo que essa máscara aqui me prometeu lá no site da Forever List. No site, me disseram que essa máscara promove realce da cor, maciez, extra brilho, hidratação intensa, sedosidade e cor iluminada e protegida. Além disso, me disseram que o resultado iria ser um cabelo intensamente hidratado, com proteção de cor e extra brilho. O que, é que eu achei? Quanto ao realce da cor, se realçou alguma coisa, foi algo extremamente discreto. E eu, particularmente, não percebi nenhuma diferença na cor. Pra mim, a cor tá do mesmo jeitinho. O que, particularmente, tá de boa pra mim. Quanto ao segundo ponto, que é maciez, a máscara arrasou demais. Meu cabelo tá super, super, super macio. Próximo ponto foi hidratação intensa. Assim como o tópico anterior, acho que cumpriu o requisito muito bem. Quanto à sedosidade, aqui tá o grande ponto dessa máscara. Eu avalio sedosidade como a junção de maciez e de brilho, porque o cabelo fica macio como seda e brilhante como a seda. Como eu falei pra vocês, meu cabelo tá consideravelmente mais macio, né? Ou seja, vocês já sabem que isso tá ok. E quanto ao brilho, eu vou até abaixar a cabeça para vocês captarem melhor Não sei se isso vai atrapalhar no áudio, mas me desculpem Olha, meus fios são bem brilhosos, tá? Antes de eu aplicar a máscara, a raiz dos meus fios estavam bem brilhosa Só as pontinhas que estavam meio opacas, mas não completamente também E eu acho que a máscara intensificou bastante, como vocês podem ver Principalmente aqui na minha raiz que é mais escura Eu acho que dá de ver melhor Mas ainda assim eu esperava um pouquinho mais de brilho Não que o meu cabelo não tenha ficado mais brilhoso Longe disso Ele realmente ficou mais brilhoso E o produto me prometeu isso Mas em vários lugares da internet Depois que eu tinha comprado Eu vi as pessoas se referindo a esse produto E também a máscara pequenininha Como o chamado efeito espelho Que é um super brilho Eu vi em várias fotos O que chega a parecer até um banho de brilho no cabelo E esse não foi o efeito que eu consegui No entanto Portanto, eu não vou tirar nenhum ponto do produto por causa disso, porque quem me prometeu isso não foi a marca. O que o produto me prometeu foi um brilho extra e eu tô com um brilho extra no meu cabelo. Como vocês podem ver, a luz até tá batendo aqui de vários ângulos. Na verdade, eu tô até meio feliz por essa quebra de expectativa, porque eu particularmente não curto tanto assim aquele efeito espelhado, que é tipo um super brilho. Então, achei o auge. Pra mim, essa quantidade de brilho aqui já é o ideal. Inclusive, vou até alinhar todos eles aqui, ó E vocês estão vendo que quando bate na luz, ele reflete mais brilho Mas enfim, vamos pro próximo tópico Que me promete uma cor iluminada e protegida Quanto à cor, eu já falei pra vocês que eu não vi nenhuma diferença na cor do meu cabelo Quanto à proteção de cor, isso a gente não pode falar nada, porque... Esse foi o primeiro uso do produto. Vi várias pessoas com cabelo colorido na internet, gente, com cabelo roxo, com cabelo azul, falando que esse produto não altera a cor, então já achei legal. Como o produto me prometeu cabelos intensamente hidratados, com proteção da cor e extra brilho, e foi exatamente isso que eu consegui, eu não tenho outra opção a não ser aprovar o banho de verniz versão morango da Forever Liss. Novamente, eu preciso dizer que o cheiro dessa máscara Assim como todos os outros produtos da Forever Liz Que eu testei até o momento É excepcional O cheiro disso aqui é puro morango e chantilly Me dá vontade até de comer essa máscara <risos> Amo o cheiro do Desmaia Cabelo deles, amo o cheiro do S.O.S. Enfim, até hoje só acertaram nas fragrâncias comigo. Lembrando que eu paguei R$60,00 nesse pote de verniz de morango. Lembrando que essa aqui é a versão de mil gramas, de um quilo, tá? Esse produto tá disponível por R$25,90 na internet. Mas eu recomendo que você confira o famoso frete, né meninas? Pelo menos aqui na minha cidade compensou mais eu pagar R$60,00 nesse pote do que pagar R$25,00 mais o frete. Então eu recomendo que você dê uma olhada e faça Faça um orçamento aí pra ver o que que sai melhor pra você. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo e achou ele útil, você pode me agradecer deixando o seu like aí embaixo. E se você foi com a minha cara e você quer ver mais dicas minhas e mais vídeos, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos uploads. Essa máscara é novidade pra mim, mas pra maioria das pessoas não. Então se você já usou essa máscara, comenta aí embaixo o que que você achou dela, se você já testou outros banhos de verniz da Forever. É sempre importante que mesmo que eu aprove ou reprove um produto, você conte a sua experiência aí embaixo. E aí a gente pode aprender mais e conversar juntinho sobre as experiências de cada um. Lembrando que eu tô aqui no canal às terças e quintas, mas se você quiser me acompanhar no resto da semana, eu tô todos os dias lá no meu Instagram e no meu Twitter, ambos em arroba Lá no Instagram eu dou dicas de maquiagem, posto vários mini tutoriais no feed, posto fotos de make e de looks do dia e até fotos fofíssimas com os meus cachorros, então... Não faz essa desfeita com eles, né? Vai lá me seguir e conferir meu conteúdo por lá. Muito obrigado por assistir. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!